...pelo espaço-tempo numa quantidade infinita. Civilizações nasceram e morreram. E nasceram de novo em razão da ávida expansão da realidade. A vida. Um bem precioso. Perseverando em face a todos os obstáculos até que, finalmente, a Era dos Heróis chegou. Caos, O inimigo eterno da vida.